Física Quântica Extraído de Dos Faraós a Física Quântica Ricardo de Bernardi Livraria e Editora Universalista Conceito de Física Denomina-se física a ciência que tem por objetivo o estudo das propriedades da matéria, bem como as leis que tendem a modificar seus estados ou seus movimentos sem modificar sua natureza. Divisão da Física com o progresso da ciência, o termo física já não consegue definir nem mesmo abranger todas as propriedades gerais da matéria. Em função disto, utiliza-se a denominação ciências físicas compreendendo diversos e importantes ramos entre os quais a física quântica.